Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu lúcio, canho nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje é Alanios das Paródias aqui com vocês É isso aí, meus amigos, Alanios, o Parodiador comigo aqui Porque nós temos que trazer mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso Mais um Mugen agora, rapaz, feito com muito carinho, com muito entretenimento pra vocês aí Porque pegaram coisas clássicas ali, Fatalities clássicos que a gente conhece da franquia, né? E modificaram de tal forma que o negócio ficou engraçado no nível que vocês vão ver daqui a pouquinho E é isso que a gente vai mostrar pra vocês aqui, a gente vai fazer esse react, ver junto com vocês e tal E eu queria aproveitar pra poder agradecer o nosso querido amigo aí, Lopan Que sempre participa das nossas lives também Pois foi ele que saiu lá dos aventureiros do bairro proibido, rapaz, poder vir aqui e mandar esse videozinho delicioso pra nós Então, Lopan, beijo pra você, meu querido Muito obrigado aí pela indicação Se vocês quiserem também que a gente traga vídeos Assim como esse, que a gente vai mostrar pra vocês Mano, manda mensagem pra mim e pro Alanios No Twitter, no Insta, tá sempre aparecendo aqui Embaixo pra vocês, ó, nossas redes sociais É só vocês seguirem a gente lá e mandar Esses links pra nós, beleza? Vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar nossa tela Pra gente poder começar a ver esse negócio aqui Seguinte, pessoal, antes da gente começar a tocar o vídeo Aqui, ó, mostrar pra vocês, a gente tá Pegando esse vídeo do canal a ZN Pikachu, como vocês podem ver Minha câmera tava um pouco na frente, agora não tá mais Porém, essa animação, todo esse trabalho que vocês vão ver aqui agora Foi feito por esse cara aqui, ó Riggs, que tá aparecendo na tela, né Tá até aqui no título também, ó Animation by... R1665, se vocês quiserem, mas é Riggs, porque o Alanios que me mostrou isso aqui eu não tinha percebido. <risos> e se vocês quiserem conferir um pouco mais sobre o cara, tem um link aqui embaixo também, ó, na descrição do vídeo, que é o R1665, ou riggs.newgrounds.com, que é uma plataforma ali que ele tem conta e então tal, ele deve divulgar mais alguns trabalhos dele. Beleza, pessoal? Então, estou dito, Alanios, bora lá. A gente vai fazendo aquele react que vocês conhecem, a gente vai assistindo e comentando em cima, beleza? Simbora, Alanios! Bora! A gente tá gravando pela segunda vez, porque a primeira deu pau, tá? Nhoink! Foi Nhoink que deu no primeiro vídeo também. Esse comecinho a gente viu na primeira viu. gravação, né? Cara, mas é muito bom. Muito bom. Vamos lá. Esse aí a gente já viu, esse início. Mas é muito bom, galera. Até aí tudo tranquilo, mas... É. Lá vem. <risos> Caramba, quem dera se o T-Rex do Striker fosse igual a esse aí mesmo, viu? Ao invés daquele outro lá E o cara ainda caga tijolinho, mano É, esse bichão aí, né, Ele é provavelmente um boss do Red Earth do, de um dos, Que é um dos jogos que vai sair aí da, daquela coletânea da capa Pô, da hora, mano, essa coletânea que a gente vai jogar aqui no canal também, hein Nossa, mano, esse é muito bom também <risos> A Shiva é mais forte que o Jax. Ai Que bica na cara, mano É muito da hora Que ele tenta puxar A Shiva é mais forte que ele Não deixa Aí ela vai lá Ah é? Deixa eu mostrar pra você Como é que faz? Ó yeah! Oh. That's what you get! <risos> muito bom! Yeah! Eles colocam o gritinho do Liu Kang no Kano, mano. Muito bom, cara, muito bom. Finish her! Ó, sagaz, mano! Foi é muito legal ela guardando a caixinha, mano. <risos> vale quem provou do seu próprio veneno. Quem é o melhor? <risos> é muito bom, mano. É muito bom, mano. E esse daí, o John Talbank também tá na coletânea lá, que ele é do Darkstalkers, né? Sim, <risos> mano. E ficou bem feito pra caramba isso, ficou cara. Da hora. Nossa senhora, esse povo tá de parabéns, velho. Danger Close. Eita. <risos> vai, trouxa, vai zoar. <risos> Mano, esse é do Metal Gear, cara. Ele é muito Totalidade. bom, né? É muito bom, cara. Ele é usado pra muita coisa, inclusive. Oh, é, que Eu Oh, crap. Oh, crap. <risos> Perdido na transição. <risos> esse é muito bom, mano. Olha o buraco no chão que é da hora, mano. Que bem é? feito. Olha lá. Mano, isso é muito bom, <risos> velho. Ele sai, sai, xingando, resmungando. É. <risos> Who's the top guy now? <risos> <Chocolates>. <risos> <risos> Cara, é muito bom, velho. <risos> Who's the top guy now? <risos> Olha, no portal. o portal, portal. <risos> <risos> Cara, é muito bom o Sub-Zero olhando, tipo, ué Hack in the Box Vamos lá Nossa, Esmero mano, é muito Zoeira né? é. com o Jack in the Box, né? Hã? É Zoeira com o Jack in the Box, aí, ó Ola? Ola? Esse Ola oh, oh é muito bom, mano É you got owned. Oh, oh, oh. <risos> Sacanagem, mano Esse strike, véi ele aparece no vídeo, meu assim, meu pra praticamente tudo. É. Falha de hardware. Vamos ver. Ué. O misto não explodiu, velho. <véio>. Auó. <Ai. risos> Ué, existiu. Ué, o que que é isso, <risos> mano? Ai, mano. O tanto mais velho. Her. Ué. Tá. Ué. O que é isso, mano? Ah, ele tirou a Kitano do chapéu, velho. Ué, o que, que é isso ali que apareceu no canto ali, mano? Mano, é que isso daí é uma referência pro monte Pyron, Aquele ah, do cara Sagrado, tá ligado? Aham! Uh -huh. o, o monstro lá é o coelhinho <risos> uh -huh. Ah, Os mano! mano. É... <risos> cara, faz, Genial, todo sentido, cara. faz todo sentido, velho. Faz todo sentido! Genial! Muito bom, cara! <risos> Natural Selection 2, vamos ver <risos> Ué, de novo? Eita! Vai <risos> <Ué>, comer? É? <risos> Pô, Alan, você foi esperto, hein? Ah, mano É... Felícia, né, velho? <risos> Darkstalkers também <risos> Nossa, cara, que da hora Muito bom, meu mano Ih, Cindel! Ih, sim, deu. Ah, a cabecinha, vou lá. Ele olhando pra tela, tipo assim, hum, peguei. E, e você sabe que agora que eu percebi que no Soul Chamber, fico, além do rosto, fica a mãozinha dos caras também, ali? Não, tinha parado também, não. É. Ih, cabal. Eita. Eita. Eita! Eita! Aproveitou o giro, meu filho. Foi esperto ali. <risos> Da hora Muito bom, velho Heavy snowfall Ah, é, é neve, né? Ah, não é, é não É, não, é snowfall, é verdade é, Porque eles é, é, fizeram, é. né? É. No Pesou o negócio ali O chão quebrou, <risos> mano Da hora Caraca, que Porto da hora, sequente. mano Vamos ver I, é o Sarex, né? Que vai ficar zoado. Vamos ver. Eita! <risos> Boa! Melina, fritality! <risos> lá vem, lá vem. Ok. <risos> que é isso, mano? <risos> Justo, né? Ele foi, ele foi tipo um condutor de high, não adiantou nada, pô. É. Muito bom. Você só pode estar Essa brincando. Situação. Ih, vai usar raio no Raiden também, quer ver? Aí, eu sabia. Ah. Energizou ele. Ó, oh, oh. ah. <risos> Caraca, mano. <risos> Energizou <risos> o garoto, filho. Oh, esse efeito ficou da hora, né? Ficou, ficou muito <risos> bem feito, cara. Ué, aqui tá bom. Um é <risos> novo amigo. Da... Mano, da hora é isso, né? Tipo, ele... ele fez como se fosse continuação da historinha, né? É. Ué? E aí você está. Ué? Olá, amigo. Olá, amigo. Olá, amigo. Eu não acredito. Think... Ih, não adiantou não, hein? É de metal, mano. Eu estou reasoning with com você. Oh. Eu cansei de Good tentar time. ser razoável com você. Vai, vai... Nossa senhora! <risos> é, ó... Uh... Cyrax, a voz do porto da inteligência artificial do portal. O seu business é apreciado. Oh. Ó, <risos> da hora, da hora. Por Sport. Sport pobre, como é que é? Vamos lá. Vai. Ok, oh, tá, Cage wins. tá bom, e aí, o que, que vai rolar? Ué, o que hell? É um Deus, né? <risos> é mesmo, não morre, né, mano? É mesmo. <risos> Faz todo Essa sentido. Come on. Come on, vamos lá. <risos> Eita. Oh, <Ué>? você, <risos> gotta be você só pode estar tá brincando. Graydon. Você deveria <risos> colocar o meu sangue lá. Cara, muito bom, mano. Cuidado com a unha. Oi, Lio. Tamo tá, <risos> aí. <risos> o oh, está querendo, mano? <risos> <risos> Ele tacou mais um coelho. Smooth, Dummy! <risos> oh that's a skull fracture, for sure! Ó, oh, skull fracture, fratura de crânio. Ele <risos> bateu a cabeça. <risos> Cara, muito bom, Prepare mano. Prepare to die. Prepare to die. E <risos> ele rapaz? Ah, como, velho? Ah, não, acabou! Boa! good for you. You <risos> Ultimate Fatality hora, mano o cara Caraca, mano que que é isso, velho? Imagina se vocês desse tipo, mano Pô, ficou muito da hora Esse aqui é o final mesmo Que agora já tá encaminhando pro finalzinho do vídeo Ali tem a parte dos créditos Mas caramba, mano Que que é isso, velho Ele pegou Nossa. vários elementos de coisa clássica que a gente conhece E fez piada Fez continuidade com as coisas ali também Agora a gente viu com o Cyrax acontecendo Mano, muito bom, velho Muito bom O cara foi muito criativo nisso, né? Você percebe que o cara não tem só técnica, né? Ele tem talento Ele tem o, o, o feeling, né? Pra saber o que, que vai funcionar Muito legal Pois é, meus amigos Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador O que vocês acharam desse videozinho aqui Se vocês gostaram A gente vai dar uma olhadinha também, pessoal, aqui Se a gente encontra mais vídeos nesse estilo Pra gente poder trazer pra vocês E se vocês tiverem mais indicações nesse nível também Como a gente falou lá no início Manda pra gente aqui nas redes sociais, cara Manda um direct pra mim ou pro Alanius Que a gente traz aqui pra vocês também Deixem seus comentários acerca desse vídeo A gente vai ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí Até mais, é? Pois...